O sentimento é único, assim, a gente não tem nem como explicar. Eu tenho um sentimento de amor, verdadeiro mesmo, de carinho, de respeito. Eu gosto deles demais mesmo, demais, e eu sei que isso é recíproco. Eu desafio qualquer adulto a fazer uma, um olhar para o passado e se lembrar da sua infância. Quando nós lembramos da nossa infância, com certeza nós lembramos dos nossos professores. Meu maior prazer em trabalhar na área de educação é ter ah, o privilégio de você poder transformar vidas, e fazer com que as pessoas se desenvolvam. Eu me sinto, de fato, cumprindo um papel de transformação dentro dessa sociedade. Nós como professores nossa prática pedagógica, cada dia é um dia novo, é um desafio novo. Né? Então, assim, isso tudo faz com que você acorde cedo e vá em frente e não desista. As dificuldades são muitas, mas a gente não, não pode desistir. É uma profissão de desafios. Nós enfrentamos vários desafios. Na Bíblia, no livro de Provérbios 4 e é, a Palavra de Deus nos instrui que nós devemos buscar o conhecimento, que nós devemos buscar a instrução. E o professor, ele é um instrumento nas mãos de Deus para proporcionar isso na vida das outras pessoas. O professor, a partir do momento que ele tem ah, esse dom de ensinar, ele com certeza ele vai contribuir para uma sociedade melhor. Vale a pena seguir essa profissão, acordar de manhã, vale a pena cada sorriso. Eu não me vejo fora, não me vejo em outro local. Acordo todo dia de manhã e vejo que a luta continua. Eu quero seguir em diante, quero que você que, que é professor siga em frente, acorde de manhã e veja o, a alegria que é de ser professor, de trilhar esse caminho, de ensinar. Fica aqui o meu parabéns para você e que você não desista, assim como eu não vou desistir.